Bom pomeriggio, como me diz que hora, sono sou em belo Bello, bello, bello, bom pomeriggio, boa tarde. para quem está me assistindo, quem está chegando, entre. Fique à vontade. Siete bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live que vai dar o que falar, gente. Uma live bem bacana. Só um minuto que... O Instagram aqui. Ó, oh, é comigo qua! Bem-vindos aqui. Hoje a nossa live vai ser muito, muito, muito interessante. Hoje a gente vai falar com um poliglota. É, é, é, é interessante assim, né? Uma pessoa que decide estudar várias línguas. Que, que uh, decide aprender sobre novas culturas. E a gente vai falar com ele, é o Andreas. Inclusive, se vocês tiverem perguntas para ele, deixe na caixinha de perguntas, eu acho que aí embaixo aparece para vocês, né? Uma caixinha de perguntas que depois, é, conforme a gente, conforme a live for rolando, a gente pergunta pra ele. Mas, enquanto isso, vi saluto, vi saluto, Josi, Eric, Lorenzo, que é belo veder Vi Stavo finendo la merenda, bravo Riccardo! <ride> Buongiorno Ed, evangelista! Allora, eh, ve l'ho detto in portoghese e adesso ve lo dico in italiano. Se avete delle domande, oggi faremo un'intervista, faremo più di un'intervista, una chiacchierata con Andreas, che è un ragazzo che studia, che conosce diverse lingue. Lui è un poliglota, no? Poliglotta e niente se avete delle domande da fare a lui o anche a me non è un problema anche io posso rispondere qualcosina per quel che mi compete potete scrivere nella... c'è un, un campo lì un punto interrogativo in cui potete scrivere la, la, la vostra domanda mando un beijão pra galera Salvador Bahia che meraviglia Bahia adoro Ok. Ecco, che entra Andrea. Gente, ho tante molte domande da fare per Lana. Tá come ah, va? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, bene, grazie. Vedo dietro di te due belle bandiere. Mm -hmm. Belle. Le ho comprate, comprate dall'Italia. L'ultima volta che sono stato. Dove sei adesso? Sei in Italia adesso? ancora? No, sono, sono a Cipro, sono tornato a Cipro. Bene, bene. Allora, eh, ti volevo presentare, anzi, mi volevo presentare perché eventualmente ci sono anche le tue no, i tuoi contatti qui con noi. Quindi mm -hmm. io mi chiamo Ana Paola, sono una brasiliana che vive in Italia da. Da parecchi anni, già da 14 anni, sono una italo brasiliana e insegno sono uh, un insegnante di italiano a parlanti di lingua portoghese, mi sono specializzata in questa materia, insegnare proprio ai brasiliani o ai parlanti di lingua portoghese in genere. E se ti vuoi presentare. Perfetto. In eh, portoghese o oh, italiano? Come vuoi. F Começamos em português um pouco e logo mudamos para o italiano, né? Então, para quem não me conhece, eu sou andreas Andreas, sou do Chipre, que é uma ilha muito pequena na Europa, é muito perto da, do Líbano e do, da Grécia. E aqui na ilha se fala grego, então eu falo grego. É, inglês, italiano, é, no espanhol e é, agora estou estudando português. Então, eu falo mais ou menos o portunhol bem, mas o português ainda ainda não é perfeito, mas estou estudando cada dia. É, mas você fala já muito bem, dá para perceber. Você fala o português, <risos> você está estudando português brasileiro? Uhum, uhum verdade, uhum. sim. Uhum. Eu então... Eu brasileiros na internet, então eles estão me ajudando com... Como português, então, eu, eu escolhi o português do, do Brasil. Você é bem jovenzinho, né? Quantos anos você tem? Se posso perguntar. Uh, pode adivinhar. Posso perguntar? É mal educado perguntar? Não, Não 20, né? 29, 29. 29 anos. É, parece, parece que eu tenho menos, né? A gente parece, de... privilégio, hein? É, Mesmo assim, 29 é... é... É jovem, mesmo assim é, Mas eu, parece não vou, do... eu, eu não vou perguntar de você Porque é uma mulher, então Não se pergunta isso para as mulheres então, não, fala, não, fala. não vou falar, então Já que você falou, não fala Se você falasse, fala, eu falaria não, não Andreas, se sim. diz assim o seu nome, né? Andreas. Sim, Andreas, Andreas sim. É, deixa eu te fazer uma pergunta Eu estava eu pesquisando Sobre a sua ilha, né? Chipre uhum. Uhum, Chifre, e, e eu sei que eu, eu li que as línguas oficiais Daí são o grego E o turco uhum. bom é uma Mas nas um escolas a queria... É uma história um pouco difícil Para explicar Porque aqui faz uh, Muitos anos foi uma invasão Dos turcos Então eles estão ocupando a metade da ilha Então eu vivo no lado Da República do Chipre Onde se fala só o grego no sul, então, sim, sim, no sul. É, no norte se fala no norte, sim, sim, sim. turco. Mas por este lado é um lado que não é conhecido da nenhum porque foi ocupado da, da uma invasão então só a Turquia reconhece esse, esse lado mas se pode cruzar muito facilmente porque é, hoje em dia não vai fazer não, não vai haver guerra nada disso então a gente está vivendo com com paz. Então, uhum. digamos. então não eu não falo que eu sou, sou grego, é, o idioma oficial é o grego, é, uma major, a maioria fala também inglês, mas sim, então você fala se sobrevive como inglês também aqui no Chile. Mas ah, é entendi. Inglês. É como se fosse uma segunda língua oficial, o inglês? Sim, mas, oficial não é, mas desde criança, os nossos pais nos mandam a tomar classes do inglês desde... Eu uhum. lembro que eu desde 10, 10, 12 anos, então desde muito muito pequenos nos mandam para aprender o idioma. E uma das boas coisas aqui do Chipre é que a maioria fala bem o inglês, então... Ah. para uma para vacações ou alguma coisa disso você po, pode fazer tranquilamente com, com o inglês não você precisa saber o grego né e no norte quando é, você disse que no norte se fala também que se fala turco né na parte norte uhum. eles aprendem também o grego tipo na escola são duas é... línguas oficiais no norte hoje, só hoje, no... hoje em dia você fala inglês mas no nosso lado você fala muito melhor muito muito melhor uhum. ah entendi você assistiu ao filme, em italiano, ele mio grasso grosso matrimonio grego? Ah, é um filme grego, <risos> sim, sim, eu assisti, mas faz muito... Sample. Casamento eu, grego, eu... né, parece, em português. Você assistiu? Você, sim, você, você também. Eu assisti, morri de rir, <risos> principalmente com o pai da moça, que ele, ele fala, ele atribui, né, todo... É. Uh, ele fala o grego. É a mãe de todas as línguas, né? Então todos os sufixos gregos, é. todos os prefixos gregos a origem das palavras Sim, a, a verdade é o, as, o, o, o grego tem muitos idiomas hoje em dia O português, o inglês, o italiano tem muito muitas palavras Sim. com raízes gregas, né? Exatamente É por isso que para nossos gregos, os chipiódicos, é fácil aprender idiomas mas não muita gente sabe isso ou, ou muita gente não quer aprender idiomas estrangeiros, não sei Mas é, é. é bastante, bastante fácil, né? É, é, acho que sim, <risos> talvez, quem sabe é. Por exemplo, a palavra cardiopatia é uma palavra completamente grega Cardiopatia é, Cardiopatia, é todas Cardio as línguas do mundo é. fala. Porque né? droga, significa coração. Coração. Patia, patia é uma coisa que acontece para. que te que pode acontecer. Que pode, uma doença, uma, né? É uma, uma, assim, uma enfermidade, digamos. Uma enfermidade. Isso, isso, legal, bem legal isso. Pois bem, é, em quantas línguas você fala? Você falou no começo. Então, eu sou nativo em grego, eh, inglês, desde muito pequeno que eu estou estudando Eu comecei a estudar o italiano eh, sozinho quando eu tinha 22 anos, anos Quando eu estava na Inglaterra estudando numa universidade Eu comecei o italiano bastante tarde, né? Tendo 20, 22 anos, não é não era uma criança Então, uhum. o italiano, ele, logo... Depois de dois anos eu comecei como espanhol, porque uma, é, me falaram que foi um idioma bastante parecido Mas com muitos mais falantes, então poderia ser muito mais útil para mim, para o meu currículum Para poder saber, poder comunicar com muita mais gente Eu comecei como espanhol e logo como, como português também uhum. Então você fala é. a sua língua materna, né, o grego, Sim. aí você falou inglês desde Sim, pequenininho, italiano, espanhol, português, italiano bastante, Espanhol, italiano bastante bem, mais ou menos o português, é, um, pouco francês é, o okay, que lembro da, da escola, quando eu estava na escola, mas não lembro muitas coisas. Aposto que é algumas, algumas, algumas coisas. Você? você Qual fala é a uma... língua que você... Então? Eu uh, uhum. falo a minha língua materna, o português, italiano, uhum. inglês, espanhol, uhum. arranho, arranho espanhol. É. Mas gostaria muito de aprender outras línguas. Esses dias, coloquei na cabeça que eu queria aprender o árabe. Uhum. <risos> mas é, é. preciso... Precisa dedicar, né? Bastante tempo. Ou da, ou da grego, que você, que você agora sabe que é muito, muito fácil para aprender, né? Fácil é, não é, então, você sabe... Coisas... Recentemente eu tive, eu estive internada por um motivo, né? E no hospital a senhora que estava internada comigo uhum. é italiana, mas falava grego. Então ela é. era tipo aquele senhor do filme. Tudo que a gente falava, ela falava, sabe que no grego é assim, eu sei o que escrevia no grego, é assim. <risos> Inclusive, ela ensinou algumas palavras que eu não lembro. Falei, me ensina alguma coisa em grego aí. <risos> A propósito, ensina, tipo, é. bom dia em grego pra gente? Bom dia, então, bom dia seria Calimera Calimera? Cali... Ah, muito fácil, você vê Olha, que interessante Calim... Mas não tem um personagem que se chama Calimero? Cal... Ah, Calimeris. Calimeris. Calimeris. Sim. Ah, é, Então Calimera é bom dia Bom dia, Caliméres não significa nada Mas é muito perto do bom dia, Calimera ah. cali... cali significa bom Mera dia. Kali, mera. Kali, nista, boa, noite. kali, mera, kali? kali, kali nista, boa noite. Kali? Kali, nirta. Boa é, noite. Kali, nirta. Nirta, noite. Ah, kali, Um pouco nista. parecido, né? Legal! Olha! Grego, hein? Grego, gente! É, é, é. <risos> Deixa eu te fazer é, uma pergunta. O que, para você, é ser fluente numa língua? Qual é o conceito, assim, de fluente? O que significa? Bom, é uma pergunta bastante difícil para responder, né? Mas eu acho em poucas palavras poder é, responder em muitas, muitas, muitas perguntas que um nativo te pode fazer é muito rápido e é te expre expressar, expressar, exprimir Exprimir muito facilmente, com dando uma uma resposta bem rica, né? Uhum. Mais ou menos Mas é, a fluência é uma coisa ba Bastante difícil para Explicar, né? O que você acha? Uhum. É, eu acho Que eu concordo com você, sabe? Às vezes a gente, eu não sei Como que é o pessoal aí Né? É... Uhum. Mas, por exemplo, os brasileiros Têm muito de querer De achar que ser fluente É falar perfeitamente, mas não é Na minha opinião, não é não. É você saber se comunicar, né? Uhum. É, então, Sim. eu acho que esse, esse é o conceito da fluência para uhum. mim Além disso, eu também acho que nem nos nossos idiomas maternos nenhuma é perfeito, né? Então, eu, eu em grego talvez po posso achar uma palavra que, como os meus amigos falam Você conjuga assim, a conjugação é assim, né? O que significa isso? Sabe, nenhuma é perfeito em nenhum idioma é. Na minha é opinião, né? então é por isso que eu sempre falo que para a gente não ter é, o medo de errar né não num idioma estrangeiro que talvez alguém está estudando Porque nem os nativos são perfeitos nos, nos, nos idiomas deles, então é muito normal errar no seu próprio idioma e também nos idiomas estrangeiros que a gente está estudando, né? Você se considera tímido ou extrovertido? É, tímido quando era mais criança, mas agora... Mas os idiomas ajudam, né? É, quando melhor uma pessoa conhece uma, um idioma, menos tímido é, né? É. É, mas por o, o medo de errar, porque eu também, quando era no início do italiano ou do espanhol, eu, eu achava ah, o que vai acontecer se eu se eu cometer algum enquanto falo com como um brasileiro ele vai vai rir de mim mas não quando isso não é verdade mas mas também se isso fosse verdade é, a maioria dos estrangeiros quando vejam quando veem que uma pessoa está tentando é, falar o, o idioma deles eles estão tentando de, lhe dar coragem né para continuar porque significa que a pessoa tá, aprecia o, o seu idioma, né? Então isso uhum. é mais ou menos. É qual que é? tem alguma língua que você pretende estudar? No futuro. Que você ainda é... não conhece? Bom, eu na verdade aí que eu... sim tem idiomas como o catalão que é só bom para mim, também o russo que é um idioma bastante útil hoje em dia porque tem muitos falantes. Mas eu não quero começar outro idioma antes de poder dominar, dominar falar a um nível bastante alto os idiomas que eu já falo, né? E agora o meu português não é perfeito. Se eu começar, se eu começaria a estudar outro, outro idioma, eu, eu acho que ia, eu ia deixar o português ao lado, né? Eu não quero fazer isso, né? Antes de ter então você um prefere idioma. estudar um idioma por vez? Você desaconselha e... estudar dois idiomas? É, eu e nunca, nunca fiz assim, não, nunca fiz assim, porque não sei, nunca, nunca tentei, mas eu conheço gente que faz isso, né? Mas uhum. é, idiomas que não são da mesma categoria, da mesma família, né? Então, como português ou italiano, estudo, tentar estudar dois, esses dois idiomas ao mesmo tempo seria bastante difícil para mim porque são parecidos, né? Então seria é, é, é. muito fácil se confundir. Né? Uhum. Então, mas eu conheço gente que, por exemplo, estão estudando português e eu alemão. Mas não sei como fazem, eu prefiro estudar um idioma, aprender um idioma bastante bem e logo adaptar tudo todo o meu, meu enfoque num idioma. Quanto então, tempo assim, mais ou menos você leva para aprender bem um idioma? É, isso depende de muitas coisas, né? não é uma, não tem uma depende da língua, certa. né? também é, né? porque isso depende de se você mora no no, no país, num país onde se, se fala o idioma, depende se quanto tempo você está de, de, de, dedicando por dia para estudar o idioma, depende quando quando você quando você quer um, estudar o um idioma, se você quer muito aprender um idioma você estudaria não sei três quatro horas por dia mas uma pessoa que não quer tão, tanto aprender um idioma pode estudar uma hora a cada dois dias né então isso depende uhum. depende muito mas eu eu diria que quando quando eu estava estudando na universidade eu obviamente tinha muito mais tempo que agora que eu estou trabalhando né uhum. então eu tentava quando terminava as minhas coisas da universidade ao, ao, imediatamente eu come, eu estudava o italiano, né, o espanhol. Então, dois, três, quatro dias, ou quanto tempo mais possível eu tinha, porque eu realmente estava hum, bem concentrado. É, né? é, bem concentrado. Eu queria muito ter, tinha muita vontade de aprender o idioma. né Então, em dois, dois anos, eu, eu acho que. Consegui um nível bastante bom. Também, nestes dois anos, eu visitei Itália dois vezes, ou três. eu não me... Se eu lembro bem, tem uma outra coisa que ajuda muito, viajar num país onde você fala o idioma. Você conhece é. todos os países dos idiomas que você fala? Infelizmente, eu ainda não estive no Brasil, porque fica bastante perto, bastante longe do Chipre, né? Em Portugal Sim. você já esteve? Ah, nem, nem em Portugal, nem em Portugal, uhum. porque eu, quando comecei a estudar o português também trabalhava. E depois de um ano eu comecei a pandemia então não tive oportunidade Mas Espero agora poder viajar para o Brasil, para o Portugal obviamente no Brasil eu tenho muitos mais amigos que conheci no, no internet. Eu gostaria muito, é, mas vamos ver. Eu vou, vou tentar. Vai, vai dar certo, com certeza. É, espero. Então, você começou a estudar o português em 2019? É, sim, mil, no fim do de 2018, uhum. é, uhum. mais ou menos, sim. sim mais, Quando é... você decidiu, por exemplo, estudar o português ou o italiano, como você se preparou para isso? Que tipo de material você... É, você é autodidata, né? Sim, sim. Eu, então, eu como posso... você estudou? Como você uhum. selecionou o material? E eu vou te falar uma coisa, que estão falando que você fala muito bem, e realmente você fala muito bem, você fala, ah, é português, estou estudando, muito tenho obrigado. que melhorar português. Nossa, você fala, inclusive, bem rápido. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Mas, bom, é, começamos falando que no início... É, o primeiro idioma que uma pessoa ah, aprende sozinho é o mais difícil, né? Porque não, não conhece a metodologia, né? Não conhece é, a maneira para estudar que vai funcionar melhor para essa pessoa, né? Porque eu, quando comecei como italiano, que foi o primeiro idioma que eu aprendi sozinho, eu não sabia para onde começar. Eu, eu pensava em ler livros, assistir filme não sei anotar escrever tudo, tudo não sabia então eu tive que experimentar né é, tentar diferentes maneiras para conseguir a maneira que mais funcionava para eu memorizar palavras né então a, a segundo no segundo idioma o terceiro idioma tudo é muito mais fácil né então vai levar muito menos tempo né se você Sim. já entende o mecanismo é. que funciona para você isso, você acha isso. que tem algo comum em todos, em todos os autodidatas? Ou você acha... Tem alguma característica em comum nos estudos? É, bom, eu acho que cada pessoa é diferente Bem diferente Eu conheci gente que, que gosta muito de escrever muito Eu conheci gente gente que, que gosta muito de, de escutar E de, de ler também Mas o a coisa em comum que a maioria... Da, dos poligodos, dos poligodos, ou da gente que está aprendendo idiomas que eu conheço na internet principalmente são gente que, o mais cedo possível, começa a falar com nativos né? Isso, porque ah, eu acho não, não. coisa mais importante começar Bom, obviamente você precisa estudar um pouco da gramática, as coisas, as frases mais mais comuns no início, mas mais cedo que uma pessoa começa a falar o idioma vai acelerar muito, muito o processo de aprender um idioma, né? Porque Sem... ativa a memorização, né? Você aprende uhum. e já pratica imediatamente uhum. Quando a gente uhum. pratica, a gente Sim, acaba por isso memorizando também, é, é, também porque falando você pode identificar as palavras que faltam do seu vocabulário e dessa maneira você vai procurar como se fala como se fala isso. Eu não sei. Eu, eu ia procurava como se falava a palavra que me faltava antes quando falei Sim. com uma pessoa, por exemplo. Eu eu achava a palavra. A próxima vez eu, eu tentava memorizar a palavra, eu utilizava a palavra né para ficar na, no meu cérebro. Né? Uhum, uhum. Mais ou menos. Você usa tipo flashcards daqueles anki ah, e essas eu, coisas, não. Os é de memoria da coisa eu, eu escutei disso, conheço a gente que ajuda eles, mas eu não. Eu sou mais de estudar uh, a gramática, eu adoro a gramática. Mas eu, eu também? Nossa, de é, verdade. Assim é é, é a coisa A da maioria, a maioria da, da gente que está aprendendo o idioma que eu conheci não gosta para nada da gramática, Prefere todo o seu vocabulário. É. é. por isso que eu estou eu como eu falei antes que cada pessoa é diferente, né? Por isso é. uma pessoa precisa se se conhecer como funciona o seu cérebro, com qual maneira ele ele vai aprender mais rápido, né? Uhum. Você você aconselha ou você faz isso? Você estuda já começando assim com um conteúdo raiz? Ou seja, pegando algo do seu interesse e começando, ou você prefere começar com aquelas frases prontas, é, de determinado uh, setor? É, bom, é, eu, o que faço é sempre começo com as frases mais cruciais, né? Como bom dia, boa noite, como você está, os números, as coisas mais básicas e logo logo tentar ler, ver é, consumir muito conteúdo né escutar muito ver vídeos no YouTube ou assistir é, filmes tudo isso e vai você vai aprendendo vocabulário também mas eu falo sabendo já é, outros idiomas da mesma categoria né porque o grego e o inglês estava é, muito parecido ao o alfabeto foi o, o mesmo como o português e como italiano italiano, tudo né? Então, eu não, sab, não, não sabia como, como isso ia acontecer se eu, por exemplo, começasse a estudar um idioma com um alfabeto muito bem diferente, né? Como o russo, como o chino. Nessa categoria, eu acho que seria melhor estudar gramática e vocabulário no mesmo tempo, né? Mas eu, Ai, já é que, eu é é que é italiano, eu entendi que tinha umas palavras como terminavam muito parecidas como inglês como motivation motivação é eu, eu, eu, é, eu entendi, que seria, é, básicas, eu entendi né? que seria mais mais crucial é, começar da gramática né com conjugações os tempos verbais o vocabulário seria um pouco mais fácil né Por então você pergunta. você você acha que é, a gente tem que é, pegar o material do nosso interesse né Assim, isso, é sim, começar com algo do nosso interesse. Então a gente precisa fazer uma autoavaliação, se uhum. conhecer, ver o que funciona melhor para gente. Uhum. Você, também... andreas você prefere ouvir, ver ou ler? É... Quando você está estudando? Todas essas três são iguais, importantes, né? Mas eu, é. prefiro... eu Eu sempre começo com vídeos no YouTube, né? onde eu posso escutar e também ler com sub sub subtítulos, com com legendas, com legendas se possível né. Ou também agora como Netflix, eu o que eu faço eu assisto filmes que eu já vi, que eu já vi para poder fazer fast forward, fast forward para ver, para escutar e logo hum. ler como como se pronuncia, como se escreve cada cada coisa né. Mas filmes que eu já vi porque não porque assim não vou ter interesse a ver o que vai acontecer logo no filme né Então posso é. fazer pause quando eu, quando eu quiser E tomar o meu tempo e analisar como se escreve cada coisa Como se escuta cada coisa, a pronúncia e tudo isso né Eu acho que isso ajuda muito o Netflix mas, é, Sim, eu, é que eu falei antes, a gente prefere como... é, escrever, a gente prefere escutar como podcast ou escutar é. transmissões no rádio. Isso depende da pessoa, né? Então, você precisa ser descobrir, se experimentar. É, o mais importante é no início, né? É, é verdade. É, é importante isso. É, ter, inclusive, esse contexto, né? É, aqui, o pessoal me perguntou. deixei a caixinha de perguntas nos stories e recebi algumas perguntas. Perguntaram aqui o que... Como, o que você faz quando você se esquece de alguma coisa, dá um apagão e não lembra de uma palavra, uma palavra crucial em determinada língua que você está falando? Crucial. Então, quando eu estou falando como nativo ou quando eu estou falando, não sei, em nenhum aplicativo? Bom, meu, eu sempre quando não lembro uma palavra, eu sempre tento utilizar outras palavras ou uma outra maneira para... Para explicar o que eu quero falar, né? De outra maneira, tentando evitar Dava. essa palavra. Né? Sim. É. Mas, quando, pode... não, quando quando tem uma palavra crucial que eu não lembro, eu vou falar para outra pessoa. Como você falar isso? Eu esqueci. Eu esqueci Muito sempre. Perguntar, né? Sempre, sempre perguntar. É outra coisa que eu faço quando conheço nativos, eu sempre peço para eles que me corrigiram quando eu quando eu erro da primeira uhum. vez que eu eu erro eu peço para eles que me corrigir porque se se eles não fazem assim eu vou continuar utilizando uma palavra ou uma frase Na maneira não certa né então é muito importante ser corrigido do, da primeira vez né que você acha é verdade para é. não continuar não persistir no uhum. no, no erro digamos uhum. a gente aprende uhum. muito quando quando acontece, né? Quando, quando a gente faz assim. É, é, é isso que você falou, é muito verdade. É, é interessante, às vezes a gente fica se apegando a palavras, mas quando a gente sabe, inclusive, termos importantes de uma língua, termos de ligação, a gente consegue, quando a gente aprende, eu sou muito favorável a aprender uma língua de verdade, não ficar naquele, só naqueles esquemas de frases prontas. Eu penso dessa maneira, porque é, e é o que eu gosto de dar quando eu ensino. A liberdade de você poder escolher o que vai falar. E quando você tem essa liberdade, o que acontece? Você não, não precisa saber, você não precisa ter um dicionário ambulante. Não é isso que, é, que faz de você uma pessoa fluente ou não. Tem coisa que você não vai saber. Mas se você souber explicar, né? Falar assim, é aquela coisa que você usa para pendurar roupa no varal. Como chama? Né? E, uhum. e aí o, o seu interlocutor vai, ou vai entender ou vai te dizer como chama. Uhum. Então é interessante, Verdade. é essencial isso. Sim, Deixa eu te perguntar eu... uma coisa. Sim. Oi, uhum. fala, fala. Não, não, fala, fala você, eu, eu, eu falo logo. Não, não, porque eu vou mudar um pouquinho. Não, eu, outra coisa muito importante, uma dica que eu não queria esquecer é que muitas pessoas... É... Estão é, tá, fazendo classes, por exemplo, como você prefira estudar como um, como um tutor, como um professor, né? Isso seria muito legal, mas isso não significa que a pessoa que já para essa pessoa basta essa uma ou duas horas da semana né? para aprender um idioma. Uma pessoa sem ou com é, professor tem que estudar no seu tempo livre né para aprender. Uma hora, uma ou duas vezes na semana não é não é bastante, né? porque isso não não não, não funciona porque todo to, todos nós to, to, todos nós quando éramos crianças estávamos é, fazendo eu acho pelo menos eu quando eu era na escola eu estava fazendo francês é, alemão é. a gente tinha que escolher eu escolhi eu escolhi o francês eu estava fazendo francês para três anos eu consegui um, um certificado bem bem bom bem alto de não lembro como se chama mas eu agora fazendo só uma ou dois dois aulas na semana não é bastante hoje em dia não posso falar quase nada né porque eu estava estudando só para uma hora ou duas horas na semana para três anos mas não era não era bastante né você precisa uhum. você precisa estudar cada dia para manter uma um contato com o idioma quase ou mais quase cada dia né para não esquecer tudo né para poder ser se virar fluente né sim é, o pessoal que estuda comigo sabe que uma das frases que eu falo sempre mas assim quase todos os dias é a repetição é a mãe da retenção é isso, porque não é isso. adianta você precisa estudar todos os dias você precisa ter se expor à língua todos os dias não adianta às é. vezes Vale muito mais você ficar estudar, né? Se expor a língua meia hora por dia, uma hora, do que oito horas um, uma vez por semana. Uhum, né? Ok. Porque até uhum. chegar na outra semana, você já esqueceu metade do, do uhum. que aprendeu. Por outro lado, quando você ouve todos os dias, quando você se expõe todos os dias, mesmo que pouco, é, é muito mais eficaz. Sim. E é isso que eu ia te perguntar. Você, as línguas que você fala... Como que é a manutenção, digamos, né? Porque você é fluente em várias línguas, você faz, você estuda todos os dias essas línguas, você dedica tempo a elas todos os dias? Então, é, eu como toda gente, é, a gente um tema nossa, tenho, tenho minha vida, tenho trabalho, é. então é, é normal não estudar todos os idiomas todos os dias, né? Uhum. Então isso depende. Eu prefiro manter os idiomas falando com amigos que tenho através um, no internet ou está mandando um, mensagens de, de voz ou mensagens de, de escrever ou também chamar fazer uma videochamada eu eu gostou muito disso porque eu como já falei antes falando é a melhor prática né ou para aprender ou para manter o um idioma né então é. eu eu também no mesmo tempo falando com os meus amigos é uma coisa muito Estou divertida bem, é muito divertida é. para mim então ajuda muito né eu, então eu ten, tento falar com os meus amigos quando eu posso e quando eles podem também porque eles vivem não vivem aqui no Chipre vivem no Brasil na Itália na Espanha na Colômbia né então se é. não isso eu, algumas, alguns dias eu me sinto um pouco que não posso falar como uma, uma pessoa, eu, eu assisto um filme é, em português, como com você em português e tal, talvez legenda-se em italiano Ou também ver é, vídeos no, no YouTube de alguma coisa que eu gosto, por exemplo, futebol né? Entrevistas de jogadores ou assistir um partido com, com você em português ou em italiano ou espanhol, isso ajuda muito para manter o idioma mas uh, isso é uma maneira mais passiva né a maneira melhor para mim é falar né é falar. Uh, o contato com o idioma mais uh, mais, um, mais forte né falar escutar pode poder responder a essa pessoa no mesmo tempo sem tempo que, que pensar um, mudando mensagens por exemplo porque é, escrevendo mensagem, mensagens você você pode pode parar e pensar o que você vai escrever mas falando você não tem tempo para pensar né? então é, é uma maneira é, muito mais, mais mais difícil mas muito mais eficaz fala muito mais é. eficaz para manter o também para aprender é, aprender um idioma é né, um é uma um processo que nunca termina que nunca acaba né Sempre tem palavras que faltam do nosso vocabulário que Falando como é. a gente, você vai descobrindo essas palavras E você vai melhorando, né? Uhum, é verdade Deixa eu te contar uma coisa Lá no Brasil, quando a gente assiste a filmes É, uhum. é comum, inclusive no cinema e tal A gente assistir aos filmes em língua original E uhum. ter a legenda em português uhum. Por outro lado, aqui na Itália, é comum é, a, a, dublarem para o italiano Não assistirem em língua original, mesmo no cinema É tudo dublado para o italiano Como que é aí no Chipre? Aqui no Chipre, sim, só com, só com legendas no grego A voz é, é o inglês É original? Se fosse, se é original, original. Isso ah. ajuda bastante, eu acho Acho que isso ajuda bastante porque nem, nem me entendendo quando por exemplo quando era quando era quando eu era uma criança eu não entendia o inglês eu eu só lia mas é uma maneira de se acostumar dos sons do idioma né quando você, você é mais grande e vai estudar o idioma você lembra você lembra as palavras que você escutava mas não entendia mas você lembra acho então uhum. ajuda muito na imersão de do um idioma também se você não entendia quando você era uma criança, né? Eu acho, é. eu acho que ajuda, né? O que você acha? Ajuda, né? Com certeza! Ajuda, né? É. Eu acho que sim, mas eu acho assim que não é só isso Porque, por exemplo, a gente acaba se viciando Quando a gente tem o áudio numa língua, não ser que a gente esteja muito focado em ouvir também, porque a gente acaba só lendo quando você não quer aprender aquela língua acaba só lendo, porque se fosse assim se, for, se bastasse se... É, eu acho que a pessoa tem que estar decidida a aprender a usar aquilo como um instrumento a fazer bom uso daquilo porque se fosse só assim o fato de falar e ter a legenda todo mundo ia ser fluente, ninguém ia pra escola a preço da inglês ou Estudar inglês uh, sozinho, ou escola ou sozinho. Então, acho que depende muito da, da pessoa, de querer usar aquilo como instrumento. Uhum. É aquilo que você comentou da, de é, estudar alguma língua com um professor. Uhum. A gente tem que saber que mesmo quando a gente é, quer o acompanhamento de um professor, a responsabilidade é nossa né? Então, como você Sim. disse, aquela uma vez ou duas vezes por semana que você estuda com o professor, e nos outros dias, o que você faz por você? Se você estuda só com o professor, você tá jogando a responsabilidade para cima dele, falando ó, oh, é, né? É é, não vou estudar nos outros dias porque eu faço aula com o professor, tenho um professor particular, e não sei o quê. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente assumir uma responsabilidade, ter um desejo real de aprender é uma outra língua uhum. É verdade, sim amiga. Como eu falei antes é Aprender um idioma não é fácil Tudo depende da nossa própria vontade, é. vontade Ou também o nosso esforço ou é. as, nossas, as coisas que Estamos é, disponíveis Para sacrificar né, Para aprender um idioma Porque eu não aprendi eu, eu lembro que quando era na universidade a maioria dos meus amigos estavam saindo quase cada, cada dia né mas eu eu, eu eu queria aprender italiano né então eu eu saía, eu saía com eles dois ou três vezes na semana e os, os outros dias eu ficava em casa e estudava né porque é uhum. como você já falou depende da, da vontade dos sacrifícios que uma pessoa está disponível de, de fazer para conseguir é verdade. Uma, coisa que alguma, uma pessoa quer, né? Se você aprender a coisa... aprender um idioma, você vai fazer sacrifícios, você vai achar o tempo, você vai achar a maneira, né? Senão, você é... vai. É muito fácil achar excusas, né? É, é. Para a gente conseguir conquistar algo, tem que renunciar a uhum. outros, né? É. A gente tem 24 horas no é. um, um dia. É Toda escolha implica uma renúncia. Deixa eu te contar uma coisa, o, os meus filhos falam português, eles não foram alfabetizados em português, mas é tão engraçado que o fato de eles falarem, eles acabam, o fato de terem lido muito também, desde pequenos eu sempre li muito para eles, eu, eu, eu, eu ensinei também a ler, embora não tivesse uma não tenham sido alfabetizados oficialmente em português, né? Eles nasceram aqui, uhum. moram aqui. E é interessante que acaba sendo uma coisa natural depois, é mesmo? Esses é. dias a minha filha me mandou uma mensagem e falou assim, se você quer, né? Nem quer, se você uhum. quer, vem no meu quarto e escreveu quarto com C-U-A-R-O quarto. Depois eu tinha visto, mas aí ela pagou e escreveu quarto com Q-U-A R-O-R-T-O E eu achei, assim, aquilo o máximo Porque Ela sabe como se diz quarto uhum. e, e ela associou Depois ela falou, ó, oh, tem alguma Ela escreveu, ela falou, tem alguma coisa estranho aqui Por quê? Porque ela foi exposta à língua, embora não seja alfabetizada Então, assim é, Acho muito válido essa exposição à língua Depois é uma escolha, né? Estudar Gramática uhum. e não sei o quê você sim, sim. É, conta pra gente, com certeza, você já pagou algum mico. Aí <risos> é fato de já qualquer bruta figura. Mico seria uma bruta figura, ah, né? É. Em alguma língua, conta pra gente alguma coisa engraçada. Você lembra, assim, de alguma coisa? Ah, não, não lembro, mas uh, não, não lembro. Infelizmente, na minha memória não é muito boa. A minha memória funciona só para memorizar palavras no outro idioma ah! então, não não lembro mas seguramente seguramente eu, eu eu tinha alguma algumas muitas muitas vezes quando eu estava falando com uma pessoa e não não achava a palavra eu ficava hum, com, aí com raiva vai não sabia o que falar mas eu com toda essa, com todas as pessoas com todos os nativos seja um italiano espanhol português que eu conhecia eu sempre tentava do início fazer uma relação mais mais amigável como amigo como amigos né para eu eu não, eu, não, eu sempre no início peço para eles de me corrigir né então eu não me sinto não quero me sentir mal é, pedindo ajuda né uhum. então eles já sabem que eu não sou perfeito que eu vou errar muitas vezes. É a maioria, a maioria eles me eles me ajudam, né? Então, não lembro muitas, sim, obviamente, claro, quando quando eu estava na na Itália, nas primeiras vezes eu não lembrava todas as palavras, E muitas vezes eu falava pouco em italiano, pouco em inglês, pouco, pouco com as com as mãos. Então, é uma coisa normal, nenhum nenhum nasce nasce sabendo dois, três, quatro idiomas, É né? Um um processo que leva tempo. É, você precisa errar muito Mas também aprender dos do nossos erros, né? É verdade Eu falo, assim, de Mico Porque com, quando a gente erra É impossível não aprender, né? Eu já paguei muito Mico E falando aqui da minha família Dos meus filhos é, o, o, o meu marido também aprendeu português Assim, é, uhum. naturalmente, né? Em, é, Sendo exposto a língua. E esses dias foi muito engraçado, porque ele é uma pessoa que brinca muito. Ele é, ele é brincalhão, ele dá risada, ele gosta de, de brincar. E aí, é, toda vez quando ele a gente falava alguma coisa de adolescente, adolescente, ele uhum. falava... <risos> ele falava aquele... Porque o, o aborrecente, aborrecente. Aborrecente no Brasil uhum. é uma brincadeira que as pessoas fazem, é um trocadilho. Por quê? Porque aborrecer significa chatear, significa uhum. encher o saco, anoiar-se, né? Aborrecer. Uhum. E, e quando uma pessoa é adolescente, normalmente ela é... Né? ela é rebelde, ela enche o saco, ela fica de saco cheio. Então, no, então, muitas pessoas lá falam sobre adolescentes, ah, agora é aborrecente, <risos> mas a palavra é adolescente. E ele, toda vez que ele ia falar... A minha mãe fala muito aborrecente. E aí, toda vez que ele ia falar adolescente, ele falava aborrecente. E eu achava o máximo. Eu falava, tá gastando, né? Não só tá falando português, mas como faz trocadilhos. E aí, eu falando normal com ele esses dias, eu falei assim, ah, porque fulano é adolescente. Ele falou assim, peraí, como que é a palavra? É adolescente ou é aborrecente? Gente, eu dei tanta risada, tanta, tanta, tanta risada, foi tão engraçado. Ele falou: por que a sua mãe fala sempre assim aborrecente? Eu aprendi errado. Eu falei: mas você brinca tanto que eu achava que você estava gastando, né? Ele achava que era mesmo aborrecente. Foi, uma... foi alguém engraçado que até hoje, né, ele, ele, ele fala e aí a gente aprende, né? Ele, agora, toda vez que ele for falar adolescente, ele vai lembrar do aborrecente e por aí vai. É engraçado isso. Uh, você me deu uma esperança agora com o que você falou. Você falou assim, ah, não tenho memória boa. Já gostei. Quer dizer que para ser poliglota, não precisa ter é, necessariamente. Verdade, verdade. Não sei como funciona... Para trabalhar não bem, a memória, mas... né? sei, a minha memória, em geral, não é muito boa. Não, não sei como eu, eu conseguia memorizar três idiomas, não sei. É uma coisa muito estranha. Não sei. É, é depende é. do nosso foco, talvez. É. Né? É, gente foca... que a é gente foca... O que é importante para a gente. A gente lembra o que é importante. É, sim. Pode <risos> verdade, ser, verdade. é Olá, tchau. É uma, uma amiga brasileira que está me ajudando com... Olá, tchau. Ela sempre pede é ajuda quando acha que tem dúvidas na escrita. Muito obrigado. Uma brasileira que me ajuda como português. Olha só, que interessante, né? Essa é uma boa dica, pedir ajuda. Por que não? É, sempre é muito... Eu, eu, eu gosto muito disso porque, como eu já falei, é a maneira melhor para para aprender, né? Quando a uhum. pessoa te, te corrige não, ao mesmo tempo, você vai lembrar melhor a, a palavra na próxima vez que você vai precisar dela, né? Existe uma uma briga entre as pessoas, assim, porque tem gente que acha Quando a gente aprende uma língua, a gente tem que pensar é, naquela língua e tem gente que defende que a gente pode comparar com a língua que a gente conhece. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que com muita, muita prática você vai, você vai achar, e pensar no idioma que você está, você tá aprendendo, né? Também você vai so sonhar, se fala, soar nesse, nesse idioma mesmo. Sonhar? Né? É, também. Hum. Eu, isso aconteceu para mim muitas vezes, né? Eu faz três semanas, eu estava na Itália Eu fiquei na casa de um amigo, né? Eu com ele, para três, quatro dias falávamos só em italiano só, mas só em italiano. Eu voltei para o Chipre, eu estava pensando em italiano Porque para quatro dias eu falava, falava escutava Ele ia é, só em italiano, né? E também, e também eu acho que eu sonhei Alguma coisa em italiano, é uma coisa que... A imersal, que que falou antes, né? A imersal é, que você Quando você escuta todos os dias, quando você lê todos os dias, você fala também Você vai começar a é, achar e pensar nesse idioma também, né? Aconteceu isso uhum. a você alguma vez? Aconteceu? Já. É engraçado quando a gente sonha, dizem quando a gente é. sonha porque está muito bem naquele idioma, né? Uhum. É, é muito interessante isso. Já aconteceu comigo de sonhar tipo, em inglês é. Então, é, é que, então, ao final, não é que uma pessoa tem que é, se esforçar para achar esse é idioma Ao final, com muita prática, isso vai, vai sair naturalmente, naturalmente, né? É, é verdade Mais ou menos, eu acho assim É, eu acho, eu, eu, sou, eu acho assim que a gente tem que se expor a conteúdos raízes, sim tipo, quando a gente vai viajar para um, um, um país estrangeiro, a gente não fala assim, ai, peraí, ó, eu não vou ali naquele... Não vou visitar aquele lugar ali, porque ali eles falam um italiano que eu não conheço. Não é assim. Quando você vai, você dá de cara com tudo. Então, acho que você tem que fazer... Tem que encarar tudo. Uhum. E eu acho que isso é aprender naturalmente. Porque a gente acaba repetindo muitas vezes termos daquele âmbito, daquele daquele setor. E eu acho que nós adultos, a nossa língua, a língua que a gente conhece, ou as línguas que a gente conhece, é, podem servir também como instrumentos para a gente é, aprender outra língua. Existe essa guerra entre quem acha, não tem que pensar na língua, você está estudando. E tem quem diz, não, você pode comparar e usar aquilo como instrumento. Eu sou dessa segunda turma, que eu acho que a gente tem um bem, um bem que é saber outra língua. Nós somos adultos, então a gente pode fazer associações io acho che lo può essere approvitoso adesso qua c'è Riccardo che ha scritto che sì, vorrebbe sì. sentirti parlare in italiano l'ho visto, sì, sì, visto. È, è stato talmente bello qua tutto in portoghese <ride> talmente bravo che sì, abbiamo sì, dimenticato sì, un attimo sì, sì, sì, di parlare, parlare. in italiano cambiamo in italiano un po così la cambiamo dai così la gente ci sente un po parlando anche in italiano no. sì sì sì Adesso qua non delle domande, fammi vedere. Qual língua ainda quer muito aprender? Você já falou, você fala, mas escreve e lê em outras línguas também. A gente já falou também, né? Que você escreve e lê nas línguas que você fala, né? Faz parte de é, tudo do processo. Mais, né? É, é, eu, eu respondo em italiano. Sì, ah, è vero. No. <ride> sì, sì. Eh, no, sì. In, ge in generale non mi piace così tanto scrivere tutto quando, quando tipo quando leggo, quando studio la grammatica, non, non, non prendo appunti, tipo io faccio, tu fai, ma preferisco di vederlo, ascoltarlo tutto da un video di YouTube, per esempio, e poi scrivere c'ha tanto con i miei amici, per esempio. Preferisco scrivere scrivendo a, par parlando con i miei amici. Ma scrivere, prendere degli appunti di tutto quello che ho studiato per quanto riguarda la grammatica no non mi piace. Non sono di queste persone che, eh, per esempio, quando devo studiare la grammatica scrivo tutte le coniugazioni e poi faccio ripasso tutto quello che ho scritto. No, no, non mi piace tanto scrivere, sono più di una persona che vede, ascolta e impara, memorizza meglio in questa maniera. Ma come ti ho detto, mm. ho conosciuto persone che ogni cosa che studiano grammatica vocabolario preferiscono avere averlo tutto scritto scritto in una parte e poi fare ripassarlo tutto e provare di memorizzarlo ma io non faccio così io preferisco dipende di come funziona il cervello di ogni persona come abbiamo detto prima no mm -hmm. sì è vero e hanno chiesto qui eh, come fai per non scambiare le parole Hai non, una tecnica per, per non confondermi, dici? Per non confondermi, dici? Per C'è bellissima domanda, molto... è molto importante dire che eh, per non confondersi eh, è molto di più per, eh, per quanto riguarda lingue, che sono abbastanza simili, italiano, portoghese, spagnolo, quello che faccio io, come ti ho detto all'inizio, quando mi hai chiesto quale altra lingua vorrei imparare in, nel futuro. Io, prima di iniziare un'altra lingua, preferisco di parlare una lingua veramente bene. Perché, perché secondo me solo così, poi, se inizio a studiare un'altra lingua, anche se fosse simile, non mi confonderò, capito? Eh, cioè, uh -huh. quando, quando, eh, quando mi hanno sentito, quando ho conosciuto spagnoli, quando parlavo solo in italiano, mi, mi stavano dicendo «Senti, perché non inizia a studiare pure lo spagnolo? Perché molto più siamo noi spagnoli e puoi parlare con noi». Ci sono molto più persone che lo parlano e per il tuo curriculum sarebbe meglio, io gli ho detto sì, forse in futuro, ma adesso sono, voglio perfezionare, no, perfezionare non è una cosa impossibile, ma voglio aumentare il livello a cui parlo l'italiano e poi posso, posso iniziare con lo spagnolo, perché, se no, come se lo sapessi, sarebbe tipo, alla fine terminerei parlando qualcosa nel mezzo, tipo italiano, spagnolo, qualcosa nel mezzo, quindi secondo me prima di iniziare un'altra lingua bisogna imparare la lingua precedente abbastanza bene, no? È il sì, mio. è vero, ma secondo te qual è il parametro che usi per dire così, ok, adesso posso andare avanti e imparare un'altra lingua? Difficile rispondere, di nuovo, È eh, perché... <ride> difficile rispondere, ma io mi sono sentito pronto a iniziare un'altra lingua, Prima di ovviamente di sentirmi di essere perfetto, manco adesso dopo sette anni, da quando ho iniziato l'italiano, non sono perfetto, ma quando mi ho incontrato italiani e potevo scambiare, avere delle conversazioni di, di 5, 10, 15 minuti, mezz'ora solo in quella lingua, mi sentivo ovviamente molto più, molto più coraggioso, molto più forte in quella lingua. Quindi mi sono detto: Ovviamente non, non posso imparare una lingua perfettamente quindi questo uh -huh. è impossibile ma mi sentivo abbastanza abbastanza forte in una lingua e ovviamente sapevo che iniziando un'altra lingua questo non signif significherebbe che io lascerei stare l'altra lingua l'italiano per esempio uh -huh. quindi sarebbe una cosa che sapevo che iniziando lo spagnolo il portoghese nello stesso tempo dovevo anche mantenere e anche migliorare anzi anche migliora migliorare il mio italiano di tutte le lingue che sapevo da prima no uh -huh, uh -huh. Bene, bene. Tu ah, confondi qualche volta, tu ti confondi qualche volta col portoghese, italiano... Lo spagnolo, con so l'italiano. Sicuramente, sì. È <ride> normale, normale è, normale. è qualcosa di... Molto normale. Lingue della stessa categoria, molto simili. È normale, no? Sì, sì, sì. sì. È vero, come hai detto tu all'inizio. Noi... Anche la nostra lingua madre eh, okay. dobbiamo continuare a praticare, a studiare, non è mai perfetto. Mm -hmm. eh, bisogna sempre, poi le lingue cambiano e poi tutto, yeah. tutto cambia, è, è, un, è un continuo e poi può essere qualcosa di molto bello. Penso che questo sia anche un segreto per imparare un'altra un lingua, no? la predisposizione nel senso di volere, no? Mm -hmm. eh, okay voler imparare poi far sì che quello sia qualcosa di divertente, qualcosa di bello, di gradevole, mm -hmm. no? Sì, secondo allora... me è molto imparare una lingua attraverso di una maniera, di qualcosa che ti piace, lo rende tutto molto più facile e molto più divertente, mm -hmm. no? Se io dovessi imparare una lingua con qualcosa che non mi piaceva, tipo shopping o moda, tutto, qualcosa del genere che non mi piace, ovviamente mi annoio e poi smetto, no? Ma io ho iniziato con, non importa come, in, su cosa uno vuole, da, da attraverso, qual, attraverso cosa una persona vuole imparare una lingua, può essere calcio, può essere, può essere arte, può essere la moda, può essere qualsiasi cosa che piaccia a questa persona, basta che piaccia a questa persona eh. apposta per farla farlo in una maniera un po' divertente, così. Se no, la persona lo fa, sai, tipo, ah dai, devo studiare mezz'ora, cioè oggi è il giorno dove devo fare eh, un esercizio in quella lingua per mezz'ora. Se no, se lo fai così, prima o, eh, prima o poi smetti e basta. Ma se, fai, se studi qualcosa che ti piace, non, non lo vedi come un, um, come un dovere, lo vedi più tipo come, un, come piacere, come qualcosa che ti piace, no? Lo vedi è più, vero, come più è vero. Sono d'accordo. Allora, Riccardo ha detto che ti voleva fare una domanda simpatica, quindi Riccardo scrivici e io voglio fare una domanda polemica, sarò polemica adesso. <ride> Cosa oh. pensi di chi dice così? Diventa fluente in sei mesi. Ah oh. <ride> eh, in realtà l'avevo lo, lo scritto nei miei appunti l'ho scritto nei miei appunti e lo, lo dico sempre in tutti, in tutti i live che faccio questo è una bugia non funziona mai, mai, mai tra sei o, o tre mesi una persona può, con tanto sforzo può riuscire a, a raggiungere un livello abbastanza alto se una persona fa tanti sacrifici studia tutti i giorni ma essere fluente o dominare un, una lingua è secondo me impossibile secondo me è impossibile questa cosa non esiste mm. perché imparare una lingua l'abbiamo detto cento volte oggi bisogna dedicare molto tempo sacrificare tanto studiare tanto fare ta fare commettere tanti errori poi poi riprendere iniziare dall'inizio eh ti arrabbi perché perché non sapevi, ti ricordavi parole, poi torni, li scopri eh, un, un processo che bisogna cioè, bisogna molto tempo per essere fluent, diciamo, in qualsiasi lingua, no? Tu che ne dici? Sì. Sì, sì, no, sono d'accordo con te. Ovviamente ci sono lingue che sono più simili a quella che conosciamo che mm. magari eh, riusciamo a imparare prima ma poi come hai detto tu dipende anche eh, la ripetizione alla madre della memoria quindi bisogna eh, dedicare del tempo eh, bisogna capire anche quanto tempo hai a disposizione eh, è difficile sì, in tre, sei, sei mesi, non lo so non è è sempre soggettiva questa cosa di essere fluente no? però come hai detto tu può raggiungere certi livelli livelli ci sei ah, sì. è una buona ah, base che sì. Eh, sì. Sì. ho perso per un secondo ti avevo perso per un secondo ok ok allora va bene ah un, un, un, qual è stata solo un'ultima domanda dai Riccardo ha fatto una domanda, ma secondo me è una. Dopo tanto studio, sei riuscita a capire quanti italiani servono per cambiare una lampadina? Riccardo, questo Riccardo, che domanda una... è? No, no, ho capito che questa sarebbe una barzelletta che ma non l'ho mai sentita prima, no? mai non ho mai sentito questa questa prima, no? <ride> Quanti italiani servono per cambiare una lampadina? Ah, Riccardo, rispondi, rispondi tu, dai, Paolo. Tu lo saprai di sicuro. Allora, eh... hai detto che hai... Un'ultima domanda perché sono davvero curiosa. Hai detto che hai... hai voglia di imparare, per esempio, il russo. Il russo è una, una lingua molto diversa da tutte mm -hmm. le lingue queste sì, di sì, cui sì. abbiamo parlato, sì, no? Sì, sì. Come intendi iniziare lo studio del russo? Intendi perché quando è una lingua simile, penso che possiamo uh, vedere i video e non so mm -hmm. che e riuscire ad avere dei risultati anche velocemente, secondo me. Mm. Quando è una lingua così molto diversa, come il giapponese, il russo, l'arabo, cinese. Come, come intendi iniziare lo studio di del, una lingua così allora, diversa? Allora, secondo me sarebbe utile iniziare ascoltando per scoprire come sono l'alfabeto, i suoni dell'alfabeto, delle lettere dell'alfabeto, prima di tutto. Eh, per quello che ho letto e per quello che vedo che fanno altri, altre, altre persone che conoscono iniziano a studiare ling una lingua diversa di quelle che sanno iniziare a capire e scoprire le, le lettere ogni le, il suono di ogni lettera dell'alfabeto e poi iniziare a poi lo stesso come ho detto prima iniziare nello stesso tempo grammatica no le, prima di tutto le frasi più importanti tipo buongiorno buonanotte ciao salve grazie tutto questo e poi nello stesso tempo io farei inizierei a studiare grammatica ma, ma anche con vocabolario allo stesso tempo perché non ci saranno similitudini tipo motivation motivazione come in altre lingue quindi eh. sarebbe eh, servirebbe un po' più il vocabolario in questo senso ma senza senza lasciando appallato la grammatica no mm -hmm. secondo me la grammatica è sempre molto importante perché sapendo il verbo puoi capire l'azione di, di cui l'altra persona ti sta parlando e per quanto ti sta parlando, se ti sta parlando per oggi, per, qual per qualcosa che è successo oggi, ieri o domani cioè capisci eh, eh, l'azione eh. e per quanto è stata l'azione di cui ti sta parlando eh, ma anche mm -hmm. il vocabolario secondo me se, eh, sicuramente bisogna, ci vorrebbe molto più tempo imparare una lingua di, di un'altra famiglia linguistica sì. la, secondo me no? Mm -hmm. tu come lo faresti? hai mai pensato? sì, ci ho provato però penso che non ha è, non è funzionato bene con me T ho detto che <ride> Eh, vorrei imparare l'arabo no? ho iniziato sì. da Duolingo così Duolingo. per vedere com'è se funziona perché mi chiedono spesso ma Duolingo funziona? Non lo so, non l'ho mai usato forse eh. sì, io penso che tutto può essere valido tutto può essere utilizzato come strumento io penso che non, non possiamo soltanto affidarci a un a un metodo a, un app, a una a una cosa mm. eh, bisogna studiare 360 gradi però non ha funzionato tanto bene perché ho imparato delle cose sì riguardo le prime sillabe um, eh, le lettere però per esempio penso che ci vorrebbe altro quindi eh, Penso che quello che hai detto tu adesso, se dovessi adesso iniziare a imparare l'arabo, farei come hai com detto tu. L'alfabeto non, non ci ho mai provato, ma secondo me per quello che, con che vedo, per quello che fanno gli altri, per quello che penso io, che sarebbe, forse giusto, sarebbe iniziare con l'alfabeto, perché ovviamente in ogni lingua è, è sicuramente in cinese e il russo, per quello io, per quello che ho letto, ci sono delle lettere che non esistono nel, nel nostro alfabeto latino, diciamo. E ci sono dei, delle lettere che si pronunciano in una maniera molto molto strana che noi non, può, non, non possiamo pronunciare o capire che esiste questo, questo suono no e per questo lo rende tutto questo lo rende molto molto più difficile il processo eh, posso dire una cosa io eh, ho preparato un, un percorso una sfida mm -hmm. Uh, per i brasiliani che vogliono imparare l'italiano e sinceramente, se io trovassi qualcosa di simile a quello che ho preparato io in arabo, in greco, in, in, in altre lingue, sicuramente, sicuramente sarebbe il mio modo di iniziare a imparare quella lingua. Mm -hmm. Che domani, domani faccio una live in cui spiegherò com, come funziona però penso che quello sarebbe farebbe risparmiare tanto tempo rispetto a, una, a uno studio autonomo eh, normale un'esposizione così normale mm -hmm. quindi quello sarebbe l'ideale mi piacerebbe molto trovare una cosa così che è proprio eh, vabbè Domani spiegherò però però forse dopo ti spiego meglio chi c'è qua è invitato domani alla, alla live però penso che può essere una cosa uh, interessante come idea che tra l'altro se tu fai una cosa del genere in greco la mia prossima lingua sarà il greco se fai una cosa del genere questa sfida non questa cosa Dopo te, te lo spiego! Okay, okay. puoi spiegare? Adesso mi è venuto sì. interesse in questo... Eh, Salve è molto interessante. interessante. <ride> Va Andiamo. bene, guarda, è stato un piacere conoscerti È stato un piacere, detto... grazie per avermi invitato. te lo volevo dire all'inizio, ma ci siamo messi subito a parlare. Grazie per avermi mandato il messaggio per fare questa live, è stato un piacere. Ho praticato il mio portoghese abbastanza. È vero, per... benissimo. Complimenti grazie per il portoghese, per l'italiano. E anch'io ti volevo ringraziare all'inizio di aver accettato questo questo invito. E alla fine abbiamo. Eh, siamo messi iniziando. subito a parlare. Sì, è sì, sì. Grazie, Iniziana, grazie Andrea. Un e... piacere, spero che i nostri follower ci hanno... ci hanno servito tutto questo che abbiamo detto a qualcuno. Abbiamo aiutato a persone, abbiamo dato del, un po' di coraggio per continuare a iniziare a studiare un'altra lingua o per dare una spinta a continuare a fare quello che stanno facendo. E, e niente, spero che la gente continui a imparare lingue perché le lingue connettano la gente e non c'è un altro un altro sentimento migliore di poter parlare a una persona nella loro propria lingua. A me, quando me lo fanno, quando mi parlano, anche, anche se fossero un, un paio di parole in greco, io divento molto felice, quindi eh. si è sempre, sempre la, comuni la comunicazione con altre persone, le loro proprie lingue, apre molte porte quando riguarda lavoro, ehm, turismo, quando vai come turista in un altro paese, vivi delle esperienze migliori in quel paese, È amicizie è la cosa più, più importante secondo me amicizie che ho fatto grazie alle lingue. Le eh, lingue sono una cosa fantastica. È una ricchezza molto culturale. grande. La ricchezza sì, della è Sono sì. d'accordo. Grazie mille, Grazie amore, grazie a tutti quelli che sono Grazie a tutti. Hanno fatto grazie. compagnia e ci vediamo. Ci vediamo. Ci sentiamo, ciao, grazie. Ciao. ciao.